independente, pode ser code card, pode ser passport, pode ser ledger, pode ser trezor, pode ser o que for, tá? Para todas elas, o mais importante é fazer o backup em mais de um lugar de preferência da sua seed, das 12 ou 24 palavrinhas que são utilizadas para recuperar a sua chave privada. É muito importante, não é só anotar no papel e jogar na gaveta de cueca, ou na gaveta de meia não faça isso tá e em papel se sua casa pegar fogo já era tua CID se pegar umidade papel desmanchar perdeu a sua CID né é, então em metal seria um dos meios aí mais aconselhado aconselháveis para você é, preservar a sua chave privada